Oi! Você está no canal do Curso de Fabricação Mecânica do Instituto Federal de São Paulo Campos Hortolândia. Este é o primeiro vídeo de uma série sobre o uso de planilhas eletrônicas para resolver problemas relacionados à tecnologia mecânica. Eu sou Leonardo Barufaldi, Engenheiro Mecânico e professor do Instituto. Para que você possa entender melhor o que vem a seguir, é interessante que tenha algum conhecimento em metrologia. Particularmente na conversão de medidas de cumprimento entre o Sistema Internacional e o Sistema Imperial de Unidades. Também seria útil se você tiver acesso a algum programa de planilhas eletrônicas. O aplicativo de planilhas eletrônicas mais conhecido é o Microsoft Excel, que faz parte do pacote Office. Se você é aluno do Instituto Federal, você tem direito a baixar o pacote sem custos usando seu e-mail institucional. Existem outros programas muito similares e que podem ser utilizados sem grandes diferenças em relação ao Excel. Talvez o mais conhecido seja o Google Planilhas, mas outros exemplos são o LibreOffice Calc e o Gnumeric. As planilhas eletrônicas servem para organizar informações na forma de tabelas. E os dados armazenados dessa maneira podem ser utilizados para gerar bancos de dados simples, fazer alguns cálculos e executar simulações. Algo que costumo dizer é que Excel nunca é a ferramenta correta para se executar algo. Se você precisa de algo para montar um banco de dados de produtos de uma empresa, por exemplo, existem softwares melhores. Se você precisa fazer uma análise estatística de uma produção, existem softwares melhores. Se você precisa simular as tensões de um eixo na fase de projeto, existem softwares melhores. Mas nenhum desses aplicativos melhores é tão barato tão disponível e tão fácil de aprender quanto uma planilha eletrônica. E é aqui que reside a força desse tipo de programa, na agilidade em resolver pequenos problemas. O programa de planilhas, então, é organizado em grandes tabelas. Cada arquivo, chamado de pasta de trabalho, pode possuir diversas tabelas, e cada uma dessas tabelas é chamada de planilha. As planilhas são bidimensionais. Elas possuem linhas e colunas. As linhas são numeradas enquanto as colunas são designadas por letras. O encontro de uma linha com uma coluna define uma célula, que por sua vez é identificada por uma letra que representa a coluna e o número da linha a qual ela pertence. No exemplo aí, eu destaquei as células A3 e A5. Podemos estabelecer relações entre as células e usar seus valores para executar operações matemáticas por meio do que chamamos de fórmulas. Para escrever uma fórmula, nós digitamos o sinal de igual em uma célula. Isso diz ao programa que ele deve interpretar o que vier a seguir como uma função. Vamos supor, por exemplo, que a gente deseja que a célula B1 contenha o valor da célula A1 adicionado de 6. Para estabelecer essa relação, a gente digita na célula B1 a fórmula igual... A1 mais 6. Isso acaba estabelecendo uma relação entre as células B1 e A1. Assim que confirmamos a fórmula igual a 1 mais 6 apertando o botão ENTER do teclado, o valor aparece na célula B1. Atualização a partir daí é automática. Se nós mudarmos o valor de A1, B1 muda automaticamente. Essa mudança rápida de valores atualizados é uma das características que fazem as planilhas eletrônicas serem tão populares em análise de cenários. vamos progredir um pouco e fazer uma planilha que converta automaticamente um valor em polegadas para um valor em milímetros. Na célula A1 colocaremos o valor final em milímetros. Podemos usar a célula B1 ao lado para indicar a unidade do número que aparecerá na 1, de modo a facilitar o entendimento da planilha. Na linha de baixo, a célula A2 armazenará nossa entrada, um valor em polegadas que se deseja converter. B2 apresenta a unidade de A2. Agora, vamos lembrar que para converter uma polegada em milímetros, basta multiplicar o valor por 25.4 pois cada polegrada tem 25,4 milímetros. Assim, a fórmula que deve aparecer em A1 é igual 25,4 asterisco A2. Note que o símbolo da multiplicação é o asterisco. Essa é uma convenção de sistemas computacionais. Observei aí na animação como a mudança dos valores de A2 faz com que a célula A1 seja automaticamente modificada. Nós vimos então um exemplo bastante simples de como usar uma fórmula para gerar um conversor de unidades. Que tal expandir um pouco o conceito e fazer o seu próprio conversor para transformar pés em metros ou quilômetros em milímetros? Tem algum problema relacionado com tecnologia mecânica que você gostaria que abordasse por aqui? Deixe a sua opinião nos comentários e divirta-se criando suas próprias planilhas. Até a próxima!